O novo Festival da Linguiça está atraindo um público de longe e para a gente está sendo surpreendente. Esse ano está muito inovador, está com muitas atrações, está um evento totalmente voltado para a família. A nossa empresa ela já tem cinco anos e ela é nova, né? Mas... Então entrou numa fase que o volume começou a aumentar demais e a gente começou a pedalar um pouquinho na, nas compras. Né? O Sebrae ajudou muito a gente lá no chão de fábrica e na nossa organização em relação a estoque, em relação a comprar com, do jeito certo, enfim. É, na verdade mostrou alguns caminhos, porque todo o processo a gente executou. É, cabe a gente mesmo a fazer o o que é certo, mas todo o caminho foi mostrado pelo pessoal do SEBRAE. Por meio da Secretaria de Agronegócio de Bragança Paulista, nós é, pleiteando a identificação geográfica, a gente teve a possibilidade de conhecer o SEBRAE, essa grata satisfação de conhecer o SEBRAE. Um trabalho eu não conhecia, porque eu venho da nessa, nessa iniciativa privada, e o trabalho que o SEBRAE, o que eu tive que conhecer, são profissionais de alta qualidade, inclusive hoje a famosa tem o projeto ALI, um projeto de inovação, nós estamos basicamente com 80% que mudou a estrutura da famosa e um aprendizado enorme, então ela é de fundamental importância somente para a gente sair da nossa zona de conforto. Antes a nossa empresa começou como um açougue. Aí foi crescendo, a gente abriu a indústria. E até então ela estava tudo junta. A gente fez a consultoria do Sebrae, o curso, foi quando a gente decidiu separar as empresas para descobrir qual era o problema da empresa, que estava tendo problemas. E, só que a gente é uma indústria que trabalha também com carne, com espetinho, com temperados, com defumados também na nossa indústria. Então, a gente é o único produtor de linguiça aqui em Bragança que trabalha com defumados. E oferece para venda também, para o pessoal levar a linguiça defumada. Desde a primeira edição, a, a ideia sempre foi é, fortalecer a, a, a linguiça bragantina de uma forma geral. E aí, com o passar do tempo, a gente foi criando temáticas né, para fomentar a história da linguiça. E hoje o principal uh, objetivo é mostrar para o público que a linguiça bragantina ela pode ser utilizada em diversas formas de preparo. Hoje a gente tem aí mais de 35, 40 pratos de, de linguiça preparados sempre como um ingrediente principal, que é a linguiça. No final do ano passado, um, um curso completo de, de, de gestão... Né, é, onde foram abordados vários, vários pontos para a melhoria dos nossos negócios, né? de uma forma, forma geral. Então teve vários módulos né? que, que foi muito importante para todas as linguiçarias. Então isso foi um negócio que foi trazido para a nossa empresa. E aí, obviamente, muita coisa é passada para o festival até na organização. Né? Então o Sebrae foi muito importante nesse sentido. Todo mundo percebeu a importância de ter o Sebrae perto da gente, tanto que fizemos o convite para o pessoal vir para o festival e oferecer para o público, de uma forma geral, oferecer para o público a oportunidade de descobrir o que o Sebrae tem para oferecer. Então a importância do Sebrae estar tá sempre com a gente aqui. Isso aí é, é só a... A... o ponto de partida. Daqui para frente é só aumentar a estrutura e cada vez mais focar em treinamentos para o público, até em workshops, enfim. Você vai estar apoiando essa festa, exatamente porque os seus empreendedores de Bragança tiveram a oportunidade de passar por um processo de aprendizagem, de gestão, onde o objetivo maior é a gente ajudar esses empresários a ganhar mais e também a reduzir seus custos. Essa iniciativa de já faz anos aqui da Festa da Linguiça em Bragança Paulista é uma referência porque é algo marcante onde todo o estado conhece essa região por esse uh, produto artesanal, feito por várias empresas aqui da cidade, de pequenos negócios, que levam o nome de Bragança e a qualidade e excelência desse produto para todo o país. E hoje está tendo um processo onde o Sebrae também vai ajudar, que é o IG, a Identificação Geográfica, que é mais um algo a mais para trazer para essas empresas transformando oportunidade em realidade para esses empresários aqui de região, aqui de Bragança Paulista.